Fala Família TW, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às aulas, tá? É, eu vou fazer um pouco de um resumo, né? É, já usando as métricas que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, certo? Hoje a aula é sobre o operacional vencedor, né? Como criar um operacional vencedor, né? Muitos traders, eles sempre acreditam que o nível de acerto é o mais importante. A gente já falou na aula anterior que o nível de acerto não é importante. Então, quais são as variáveis que definem esse modelo de setup lucrativo, que vai sempre ser lucrativo no médio e longo prazo? Algumas das variáveis que a gente conversou foi nível de acerto, né? A galera tem muito dúvida sobre qual é a porcentagem ideal. Pessoal, não existe uma porcentagem ideal assim, é, tipo assim, essa é a perfeita, né? Eu acho que a perfeita seria 100%, só que não existe nada 100%, todo mundo já sabe disso. Você tem que é, criar parâmetros ali de risco com base na porcentagem de acerto, né? Com base na sua gestão de risco. Ou seja, se você tem um operacional que é 2 para 1, tal, então você vai poder ter um nível de acerto um pouco mais baixo, porque... Cada vez que você acertar, você vai ganhar mais do que perde. Então, vocês têm que é, estar bem alinhados a essas questões. Payoff, qual é o ideal? Gente, quanto maior o payoff, melhor. Na minha opinião, melhor. Vamos supor que você. Não, lá embaixo eu vou dar um exemplozinho do payoff, tá? Expectativa matemática, perfeito. Tem que estar tá acima de um. Para mim, acima de um é perfeito. Acima de um já está. Cara, só de eu ter uma expectativa que eu vou ter um resultado, cara, já tô, já tô bem assim na fita pelo menos para os meus operacionais. Então, quais são as métricas usadas para saber como fazer essas métricas, né? O primeiro é o nível de acerto, né? Que a gente já conversou na aula anterior, que é o número de operações lucrativas dividido pelo total de operações. Então, vamos supor que você acertou 7 operações, só que você fez 10 operações. Então, você tem 70% de chance. Você pega o 7 e divide pelos 10 ali, certo? É... E a outra métrica é o payoff, né? O payoff, a gente já conversou também em outra aula, é a média aritmética das operações de lucro dividido pela média das operações de prejuízo. Média aritmética, tá, pessoal? Ou seja, o payoff, ele é a relação da média dos ganhos por operação sobre a média das perdas. Ou seja, vamos supor que a sua média de ganho de cada operação seja R$50,00. E se a sua média de perda for 25, reais. Jonathan, qual é o payoff? Você vai pegar 50 e vai dividir por 25 e vai dar 2, né? Então aí é o seu payoff, ou seja, você ganha mais do que você perde. Entendeu, pessoal? A outra métrica que a gente conversou e ela é muito, muito importante mesmo é a expectativa matemática. Ou seja, a expectativa matemática, gente, ela representa o resultado esperado do futuro, ou seja, não é uma garantia caso os dados se repita as médias de resultados verificados no passado. Entendeu, pessoal? Porém, como eu já falei com você, o nível de acerto e o pof eles são essenciais para se calcular a expectativa matemática. Ou seja, sem o nível de acerto e sem o um pof você não vai conseguir, porque faz parte ali da fórmula, tá, pessoal? Se o resultado final for superior a 1 o modelo é viável. Ou seja, caso mantenha todas as médias de resultados semelhantes ao passado, o modelo será lucrativo novamente, com toda a certeza. Só que assim, ele não pode mudar, tá, pessoal? Se você tem um estudo, você tem um backtest, sei lá, acontece um, um, uma catástrofe, alguma coisa em alguma empresa, pô, os dados mudou. Claro que os resultados não serão o mesmo, tá? A expectativa é com base nos resultados que você tem, nos dados que você tem, tá, pessoal? que é, por exemplo, através dos dados colocados acima, vamos fazer uma interpretação aqui básica, tá? De 10 operações, 7 foram fechadas com lucros e 3 com prejuízo, ou seja, você teve 70% de acerto, correto? Então, você vai fazer ali é, a formulazinha para saber qual é a sua expectativa. Um exemplo ali que eu fiz foi referente a, a 140 dividido por 69, né? Ficou ali 2,02, né? Eu fiz ali, eu não sou muito bom em matemática, pessoal, eu já assumo pra vocês, eu não fico usando, é, tipo, eu não pego a calculadora assim na mão, sabe? Tipo, eu, eu boto tudo planilhado mesmo, sabe? Eu pego a fórmula ali e tal, e vou pra prática assim na fórmula, na planilha. Eu sempre fui desses, entendeu, pessoal? Voltando aqui, o payoff, vamos supor que o payoff foi 2, tá? Que é uma suposição, tá, pessoal? E ele é superior a 1. Um. Então, significa que as operações vencedoras, elas possuem uma média de lucro superior à média de prejuízo, tá, pessoal? Então, no exemplo acima, para cada um real de prejuízo nas operações perdedoras, as operações vencedoras elas vão te entregar dois reais, entendeu? Por fim, a expectativa matemática que a